beleza aqui é o Renê Ricardo seja muito bem-vindo ao canal todo é, trabalhar em casa ganhando é, e hoje eu estou fazendo esse vídeo né é, eu não sei se você já ouviu falar de curso de antenista é, digital profissional tá é uma oportunidade porque é, é um nicho de mercado muito rentável e pouco explorado tá poucas pessoas é, trabalham com essa atividade, né, o que pode ser muito bom para quem está começando, tá? Então, se você acabou de é, entrar nesse vídeo, né, então aqui é, é, é um curso simples eficiente, é, eficiente, deixa, deixa você pronto para atuar é, imediatamente no mercado de antenas digitais, né, e ganhar dinheiro, tá? Não envolve nada complicado, nem tão pouco difícil de entender. É, partes do curso são narrados e explicados, né? Outras partes são feitas em, em vídeos demonstrativos, né? De como fazer as aplicações do, dos produtos. São abordados todo o relacionamento, tudo que é relacionado, né? ao assunto de antenas e antenas digitais né, para que você tenha sucesso nessa nova atividade é, o, o curso ele tem uma abordagem muito simplificada e é, também tem o suporte tá é, totalmente disponível para tirar dúvidas em relação a vários assuntos que possam ter sido abordados durante o curso. É, eu quero aqui te mostrar a você é, qual seria né, o, o que é abordado no curso. Tá? Ele é um curso teórico, prático e objetivo né, é, é, para que você possa se tornar um antenista digital de sucesso. Né? Sendo, sendo também um excelente prestador de serviços dentro da sua área. É um nicho de mercado novo e pouco explorado, o que vai te trazer grandes possibilidades de ganhar dinheiro de uma forma é, totalmente exclusiva. É, o desenvolvimento de uma forma fácil né, e de rápido aprendizado. Você vai ter como desenvolver o negócio, é, o que é o sinal de TV digital aberto, né, equipamentos ou produtos para ofertar é, e trabalhar com eficiência né, ao seu cliente, é, apresentação dos produtos e suas aplicações, é, suportes e materiais de fixação de antenas, é, apresentação de produtos... É, e suas aplicações, amplificador de linha ou buster, cabos, utilização é, e suas diferenças, amplificador de rede predial, é, displexer, triplexer, chave comutadora, é, é, divisor, divisores e suas diferenças, taps, é, Tomadas numeradas, conectores, apontamento da antena, medida DB, microvolt e DB mer, introdução de orçamento e execução de instalação residencial, instalação completa, predial e aplicação de projetos de grande parte, né, é, na parte 1 e parte 2. É, os cuidados para a fixação da antena é crucial para a excelente instalação da antena. É como ser um ter um padrão na instalação, quanto você pode ganhar e quanto você pode cobrar pelo serviço. Ferramentas fundamentais. E tem também os bônus, né? Como material sobre ética, segurança nas instalações, a empresa não perca tempo, seja livre e trabalhe por conta própria no nicho de mercado que mais carente de profissionais qualificados. Existem muitos nichos de mercado hoje que são carentes de profissionais tá? e realmente o, o curso de antenista, né? Essa profissão antenista, ela é muito procurada, tá? Principalmente para instaladores é, de produtos digitais, tá? Então, se você trabalha com Sky, por exemplo, né, você pode ser um instalador de vários produtos da Sky, né? É, sendo também um antenista profissional. Uma coisa leva a outra, né? Então, é isso aí. Se você gostou, Tá? Eu vou deixar o link aqui do curso é, Antenista Digital Profissional. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo. Tá? Lá tem todas as informações da página oficial do curso. E você pode tirar todas as suas dúvidas. Tem suporte, tem todas as coisas, todas as informações necessárias. Tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço a todos e até mais.